Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje a nossa aula de reflexologia é sobre o mapa, sobre o mapa. Esse mapa grandão que está lá na parede é o mesmo que está aqui, dobradinho, bonitinho. E o tema de hoje é como você escolhe o seu melhor mapa de reflexologia, o seu melhor mapa, a sua melhor base para você trabalhar. Como você está aqui assistindo as minhas aulas, eu trabalho com esse mapa, e esse mapa, ele vem com a minha assinatura, né, se você olhar aqui em cima, ele tem a minha assinatura, professor Roberto Rodrigues, né, está lá em cima, professor Roberto Rodrigues, então... Esse mapa foi produzido sobre medida, nós participamos da elaboração desse mapa, temos algumas dicas, algumas sugestões, incluímos alguns novos pontos e ele está aqui neste formato Super 10, bacana, bonito e altamente eficiente. Então como você escolhe o melhor mapa? Por aquilo que ele pode lhe trazer. Então eu vou fazer aqui algumas anotações sobre essa nossa aula de hoje. Que o tema dela é como escolher, né? O tema da aula de hoje. Como escolher. Escolher o melhor mapa de reflexologia podal. Como que você faz essa escolha? Essa escolha ela tem que ser embasada naquilo que possa lhe dar resultado. Mas, professor, eu estou chegando agora, eu não sei. Então você tem o professor aqui. Você me tem como a sua referência, a minha referência, o mapa que eu adoto para a reflexologia podal, para os meus cursos, para o trabalho meu do dia a dia. Sabe, o cliente meu, ele entra por aquela porta que está ali, e aí eu venho conversando com ele, e aí quando ele vira e ele vê o mapa, o cliente, pá, ele para, assim, ele fala, nossa, ele começa, tem cliente, a dica para você, a dica para você que é meu aluno, minha aluna, quando o seu cliente parar em frente o mapa e começar a olhar o mapa, criou aí um interesse do seu cliente pelo mapa, pela reflexologia. Ele começa a querer a entender aquilo que você vai fazer no pezinho dele, no pezinho dela. Então é um momento mágico, dica extra. Né? O que, que você deve fazer? Dê uma olhinha para ele. Roberto, mas eu vou dar aula. Eu não sou professor. Como que eu vou dar aula? Lógico que você sabe o que você vai fazer, ó. Dê uma olhinha para ele. Dê uma aulinha. Aulinha. Aulinha. Para ele. Para ele. Né? Ou para ela. Né? Ele ou ela que estiver. Professor, mas como você está pedindo para mim dar aula agora, professor? É, olha, presta atenção comigo. O mapa tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Ó, aqui tá o desenho do pulmão. Deixa eu puxar o Felipe mais para lá um pouquinho. O Felipe tá aparecendo. Isso. Ó, você vai falar pro cliente, olha aqui é o pulmão. Tá vendo aqui? É o pulmão. Olha o coração, Lopé, onde que é. Os olhos, tá vendo os olhos aqui, cliente? Aqui é os olhos, ó. O olho tem nesse dedo e tem nesse dedo, debaixo desse dedo. Aqui, tá vendo, cliente? Aqui é a área do ouvido. Aqui, de... Oh, e a pontinha dos dedos, tá vendo a pontinha dos dedos? É o cérebro. Seu cliente vai falar para você, se ele, ele vai falar ou ele vai pensar. Nossa, meu terapeuta é sabido, hein? Nossa, eu estou em boas mãos. Eu estou em ótimas mãos. Aí você fala, olha, então a gente vai fazer a massagem no seu pé visando harmonizar todo o seu sistema. Se o papo estiver agradável ali, tem ali com ele, fica ali mais um minutinho. Nossa, mas eu estou perdendo tempo, você não está perdendo tempo da terapia, você está ganhando, porque a terapia do seu cliente começou nessa hora que ele parou em frente ao mapa. Ah, ele veio lá com uma dor na coluna, todo conduído, toda conduída dor na coluna. Você fala, cliente, olha aqui, está vendo aqui a coluna? Toda a coluna das cervicais, a parte das dorsais, a parte da lombar, região sacro, cóccix, está vendo aqui na beiradinha, toda essa beiradinha aqui, ó, tudo aqui é coluna, tá de cima até aqui embaixo. Tudo aqui é coluna, pegando lá de cima, que é cervical alta, e aí vem descendo até chegar no cóccix, tá vendo? Então a gente vai trabalhar no seu pé, né? Eu vou pegar aqui o pezinho, a gente vai, vou trabalhar no seu pé toda essa lateral aqui, ó, que eu vou trabalhar toda essa lateral, que certamente no final da terapia você vai estar muito melhor, você vai estar já recuperada, sentindo um grande alívio. Vou perguntar para você, se acha que o seu cliente vai gostar? Se o cliente vai se apaixonar com isso, vai se apaixonar. Então eu faço uma pergunta para você, você já conhecia esse mapa? Responde aqui abaixo para mim, se você já conhecia o, o mapa que eu trabalho, né? o mapa que eu assino, tá? tem a minha assinatura aqui, ó, professor Roberto Rodrigues, que é esse mapa que nós temos ele, nós temos ele para venda e normalmente, né? normalmente, no, quando a gente promove a venda dos nossos cursos, normalmente, né, não é todo lançamento, mas normalmente a gente entrega alguns presentes para algumas pessoas que se antecipam na compra do curso. Então, para aqueles que se antecipam, em alguns lançamentos, né, a gente tem dado o mapa de presente. Tá? Então, em alguns lançamentos, não são todos, mas em alguns lançamentos, momentos específicos, a gente dá um mapa de presente para o aluno, para a aluna. Então tá lá. Nossa, mas é tão fácil explicar. Por que é fácil, professor? Porque você está na metodologia. Né? Metodologia. Metodologia. Qual é a metodologia? Você já sabe. S.P.O. O que é S.P.O.? Cheguei agora. Simples, prático e objetivo. Assim você vai conquistando ganhando cada vez mais a confiança do seu cliente porque ele vê que você está capacitada, vê que você tem material, vê que você está mostrando parte reprodutora, enfim área intestinal, fígado, baço, pâncreas, enfim tem tudo tudo, tudo, tudo no seu mapa, no seu melhor mapa de reflexologia então como eu pedi para você, você já conhecia o nosso mapa? você já conhecia o meu mapa? Comente aqui abaixo se você já conhecia ou não. Legal? Bacana. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês são os conteúdos que nós vamos entregar nas próximas aulas. A gente vai entregar conteúdos para vocês para você aprender a fazer alguns protocolos de massagem. Alguns protocolos. Protocolo de enxaqueca, protocolo de dor de estômago, protocolo do fígado, protocolo de rim, ureter, bexiga, protocolo para a área da... da as mulheres reclamam muito né, das cólicas menstruais. Então a gente vai fazer várias aulas com protocolos específicos para você. Roberto, eu não quero perder esses conteúdos que você vai entregar. Eu sei que você não quer perder. Sabe o que você faz? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui abaixo tem a teclinha lá e inscrever-se. Clica lá se inscreve. Detalhe, para você não perder nada, nada, nada, clica ali no sininho das notificações para que você possa receber todo o conteúdo. Bacana, né? E você já pensou se você pudesse indicar para uma amiga, para um amigo, essa aula? É só você aqui abaixo também ter o um botãozinho de compartilhar. Clique no botãozinho compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse mundo fantástico e apaixonante e transformador que é a reflexologia podal. Grande abraço, sucesso para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.